E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Brazero e hoje nós vamos seguir a nossa aventurinha no mundo de Moemon Rubi, lembrando que a gente teve que recomeçar a série, né? Mas contudo, porém, nem tudo são águas ruins, né? nem tudo é problema. A gente consegue desenvolver agora sem maiores problemas, porque o primeiro bugou, né? Deu um crash que eu realmente eu não consegui arrumar. Aqui tem uma outra versão diferente daquele Mega Moemon Lá, a disparidade de níveis também atrapalhava um pouco. Então, no final das contas, que nem eu falei assim, não, foi uma perda. Foi um, um recomeço agradável que a gente pode pegar nosso macho-tompe e evoluir ele da maneira correta. Nosso inicial como líder, né, como líder da tropa, como sendo o nosso mais forte. Vamos finalizando esse povo aqui, ó, já estamos nível 19. E é o nosso carro-chefe é o nosso nosso principal, nosso macho já vai... Em breve pegar nível 20, porque aqui a, a quantidade de XP que a gente ganha também ela não é tão variável quanto no outro. E a gente está na etapa que a gente tem que ajudar o velhinho foi capturado pelo time Magma. Ele tá aqui, ele é o do passarinho. Aqui, ó, capturaram o passarinho, pico do velhinho. Primeiro, vamos... Essa, essa caverna só tem isso aqui, só tem esse Wishmore. Ele não chega a ser um Pokémon ruim na última forma, só que ele é tipo normal, né? Então, tomou... Uma, uma porrada de lutador já era então se vocês quiserem pegar que esse Wishmore é por conta e risco a Putina já se foi discovador e aí esses devon gogs esses, esses nome devon gogs spiral gogs essas coisas que a gente vai ganhando ao longo do, do jogo é tipo são tipo cartins que a gente entrega para pessoas são missõezinhas que a gente tem que fazer esses carinhos não sei se eles dão alguma coisa dão uma bear alguma coisa do tipo acho que não dão nada beleza vamos sair aqui ah, aqui seria alguém que aprende a cut eu tenho eu tenho alguém que aprende o cut nem lembro minha equipe o houts não aprende então deixa eu ver se eu capturo algum zigzagum olha aí zigzagum o houts ele faz alguma coisa acho que ele não tem nem ataque ah, ele fala sério isso aqui eu consigo capturar, <risos> capturar só na, na Great Ball vamos ver ae Zig beleza, já garantimos muitos TMs para o nosso Zig vamos usar o encante. ele aprende, ele aprende tudo isso aqui é bom o Zig depois que ele evolui, ele aprende até o strange. Eu acho que o, e o Surf, eu não, sei, não tenho certeza se ele já aprende dessa forma, mas ele aprende também só que a gente não vai usar porque o Surf vai ser o ataque principal do nosso top ora bolas, o que ele quer aprender? Farsi. Farsing? Farsing não. Esse aqui ele só identifica o Pokémon rival. Não nos ajuda muita coisa não. Então, Esse Pokémon tipo plantinha é aquele que parece que vai incomodar. vai é quando vem incomoda muito. Dessa vez os Moemons estão bem infantis. Né? Ó, nessa versão aqui. Tanto o Swarmish quanto o Wishmore estão bem bebezinhos. Né? Então pro pessoal que, <risos> que vai atrás de coisa mais 18, bem feito, se deram mal. Fechou, agora conseguimos aqui. Esse carinho já me deu a um Great Ball, já repus a Great Ball que eu gastei com o Zig Eu vou conversar com esse, com esse... Esse aqui é o presidente da, dessa associação, não sei o que, Pokenave. Futuramente, quando tiver acho que 3 ou 4 de se eu voltar aqui eu ganho o XP Share Nessa versão, se eu não me engano, eu não luto, eu não sou obrigado a lutar com o meu rival. Deixa eu ver, ele tá aqui embaixo. Mas eu não tenho certeza se eu luto com ele não, ó, viu? Nessa versão eu não luto, na Emerald, não sou obrigado a lutar. E na versão, é, na versão das versões Emerald eu sou obrigado a lutar com ele. Na versão Ruby não tem essa necessidade. Agora vamos aproveitar que a gente tem o Cut. E vamos catando as coisas. Aqui já foi, né? Vamos catando todas as coisas que a gente passou no início aqui, ó. Que a gente não tinha como passar, né? Essa aqui vai me dar uma Miraculous Seed. Essa é Miracle Seed. Ela dá uma potencializada nos Pokémon tipo planta, né? Nos ataques dos Pokémon tipo planta. Vamos pegar aqui o um X-Ataque. Aqui tem alguma coisa? Não. Beleza, vamos levar esse Rumpel. Mais um Rumpel Beleza, agora a gente vai falar com o velhinho Aqui, ó ele leva a gente pro próximo próxima Deixa eu diminuir a velocidade Aí... <risos> ó, Essa aqui nós vamos para Dilford Dilford é a cidade que tem os o ginásio do Pokémon tipo lutador E aqui também a gente pega o Flash Aqui se eu não me engano tem alguma coisinha, não lembro se é era tipo uma lojinha, alguma coisa escondida Não Agora eu lembro aqui, ó, Eu acho que eu também pego a vara de pescar Mas é a ruim aquela, aquela que não presta pra nada Pra pegar Magikarp Eu não tenho intenção de pegar Magikarp Aí Vamos patrolar esse ginásio aqui rapidinho Pra pegar uma experiência boa E um dinheirinho Aqui não tem nada Aí, só aí, tiozinho Aí Machop como o Macho tá está errando o Moody Shot Não era para errar tanto Aqui já está o líder, mas eu não quero enfrentar Aí, agora sim, o Brawley Vamos. Vamos limpando a área aqui, ganhando nível, dinheirinho e experience Moody Shot ele tem uma Makuhita bem fortezinho. Esse... Ou oh, ele já tem o Hariyama agora? Não lembro. Acho que é uma corrida. o Makuhita. O Hariyama seria muito roubado. Beleza, vamos no Santo Pokémon. Vamos recuperar nossos bichinhos antes de enfrentar o líder. O que tem aqui? Aqui é a troca de informações. É, Essa casinha eu nunca entendi muito bem. Beleza, vamos ganhando esses treinadores, esses pescadorzinhos. Esses aqui viram só Magikarp e, e Tentacool. Então não é, não é dificuldade, mas já garante mais um nivelzinho, nível 22. Viu? Essa é a tática correta. Começar e terminar. Começar e terminar, não, né? Mas fazer as missões. A ah, tinha uma Pokémon escondida, tá pessoal? Fazer tudo que a gente tem que fazer com o nosso inicial. O HM5 Flash. fazer o que tinha que fazer com o flash aqui, ó é o nosso Haltz, ele não, ele não sabe nem matar aqui, né? é o Grow Haltz, oh, uma corrida. a macorrita, a macorrita das outras é uma menininha mais gordinha, esse aqui é meio cabeçudinha, então vamos patrolar essa macorrita, pelo menos agora, eu tenho a intenção de ter um Pokémon notador mas eu ainda não sei qual, beleza, ó. o ideal dessa caverna é... A gente enfrentar ela com o ginásio ganho Porque a gente pode ativar o flash Se a gente for ali, a gente vai nas na cegas <risos> Então vamos ganhar nessa segunda insígnia Vamos tentar pelo menos <risos> Não sei se já tem nível suficiente para ganhar do Brawley. E não é tão, tão fraquinho Machop já foi Agora é Makuhita Já era, é Era o suficiente <risos> Para ganhar com certa facilidade, ganhamos o Bulk Up. agora Pokémon do nível 30 já nos obedecem. E o Flash está devidamente ativado. Vamos dar um, um, uma recuperadinha básica e vamos para a caverna. Aqui na caverna a gente tem que achar o Steven. Ele é, se não me engano, é o campeão da região. Ou será o campeão da região, não sei. Vamos -se daqui, bicho. Ah, vamos usar aqui o nosso Flash. Daí dá uma aliviada na situação. Né? Agora a Aron, fizeram bem pequenininha mesmo. A Aron vira depois o Egron. Eu não lembro como é, que é o nome da forma do, do meio. Parece um, um tatu, um, um tatuzão gigante, um rinocerontezinho, sei lá. um, um bagulho, um circulador, um pedir violento. A Marco Rita já se foi também. Oh, ficou com oh, o Flash ativado. A Mawile é legal. Mawaio é um Pokémon Dark e metal. Ela não, não, não chega a ser um Pokémon muito forte para ter na equipe. Mas ela é difícil de bater também, não é tão fácil. É que o nível do meu macho está muito alto. É 10 contra 23. Então a gente está com uma certa vantagem de, de ter um XP elevado. Aqui nessa, naquela pedrinha tá Everstone. Everstone é só se você gosta da forma do Pokémon, ela impede a evolução eu não vejo utilidade nessa pedra e nem pra vender, se não me engano não vende muito, muito barato, muito caro não vende por uns 100 pilas então não recomendo <risos> pra mim não me serve, não me contempla aqui ó, eu não enfrento ele né? mas eu entrego a carta pra ele ganho Steel Wing, que isso sim é bom que é o Asa de Metal, aquele Asa de Aço se eu tivesse algum Suelo ou coisa do tipo, eu aprenderia um Skarmory algum outro Pokémon do tipo Voador ele entreguei a carta e me deu outra coisa. Olha o um Abra! Será que eu capturo? Não. <risos> Olha tô Abra! Captura? Não. Finalizamos todos os Abras aqui. Finalizamos o que a gente tinha pra fazer em Petalburg. Foi até bem rápido, né? Conseguimos finalizar a cidade de Petalburg. Não me... Deixa eu só ver se eu acho que é alguém que me. Aqui, ó. Isso, ó. ganhamos a Old Rouge Old Rouge. Que não sabe é a, é a vara veia. Será que a gente consegue usar a vara veia para pegar algum medcarp? ah Aqui eu tenho que aqui tem que ser mais não, precisa, não pode ser tão acelerado. Aqui quando mordeu tem que puxar, Pera aí, deixa eu ver se vai puxar. Aí não pode ser tão acelerado. Med carp. Será que numa Pokébola eu capturo med carp nível 7? Ah, bom, o Zig Zagun é bom porque outra vantagem do Zig logo eu vou mostrar depois dessa batalha aqui Eu só quero que vocês visualizem também, foi mais fácil também Peguei os Magikarp só para pegar, de repente com o x eu tem um Gairos. Aqui ó, de tempos em tempos, dei uma olhadinha na situação do Zig ele está segurando um item ele, ele é um ladrãozinho, ele é um gatuno Ó, ganhou um Full Restore. Então a gente vai andando, vai andando, enfrentando Pokémon, entrando nas lojinhas e tudo mais E volta em vez de dar uma reparada que ele vai sim estar segurando um item É um Full é uma poção, uma Xepel, é uma... às vezes até uma Candy. Então aí, eventualmente ele vai ser útil nesse sentido Agora nós vamos falar o Mr. Briley que nos ajudou de uma cidade para outra Vamos para Slateport, que é a cidade de Portuário Tá vendo essa gente toda que estava na água? A gente vai enfrentar eles um dia, quem sabe aqui qual é a nossa missão? a gente tem que fazer um negócio assim, lá no museu aquático Mas chegando a, antes de chegar até lá a gente consegue pegar um nivelzinho soft sand, esse item é bom pra gente dar pro nosso macho top soft sand, cadê você? acho que tá aqui, aqui ó ele aumenta o poder dos ataques de terra vou tirar o oramberry, ó o zigue já tá com item ó, ele já catou alguma coisa foi bem rápido um full hell viu ele não deixa para trás, ele vai ajudando bastante a gente nessa jornada porque esses itenzinhos às vezes é coisa que a gente não lembra de comprar e é enfrentando pokémon e entrando em lojinha que a gente vai conseguindo isso vamos enfrentar só esse povo da praia aqui primeiro pra gente poder pegar um nivelzinho antes de chegar na cidade Ó, esse Wingu ele é uma incógnita, eu acho ele ruim contudo assim, o ataque tipo terra não funciona nele, ele, é fra... ele seria o... o candidato ideal para morrer com um pikachu, por um pokémon do tipo elétrico, essa menininha aqui ela tá só cuidando, aqui eu tenho três treinadores para enfrentar, não, é 3, menininha, sagoria e tal, o que, que acontece, eu ganho só da pop, que é tipo um... uma super poção, eu vou ganhar só por ter ganho deles, então nível 25, esport Sport é aquele que ele só espirra água pra cima Não me ajuda nada esse tipo de ataque, beleza, nível 25, Tentacool Você foi também, estamos no nível adequado porque logo vamos enfrentar nosso rival E ele não, não curte muito assim a gente né Ele já vai ter com o Grovyle, provavelmente, que dá um desgaste muito grande pro nosso MASHTOM O Grovyle, ó, pegamos só da pop, a gente pode comprar também a soda pop desse carinha mas a gente não quer gastar dinheiro, a gente quer ganhar as coisas de graça vida hora bolas ah, Aqui é um farolzinho, aqui é uma, uma feirinha, mas é aqui que interessa Stern's Ship a gente vai entrar aqui vai conversar com esse carinha é, ó, Aquelas Devangods, aqueles negócios, a gente traga pra ele Ele devolve e a gente troca informações com o carinha Aqui é onde entram os submarinos, ó. opa não é, Onde entram os submarinos é aqui em cima Futuramente a gente vai entrar. Lá é o um Museu Aquático que está tomado pelo Team Magma. Mas, contudo, por entretanto, porém, vai ficar para a próxima jogatina. Certo? Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado por ter assistido até aqui, pessoal. Não esqueça de deixar o likezinho no vídeo. Se inscreva aqui no canal RetroGames BR 3.0. Se inscreva no Brasileiro. Se inscreva no Turbine seus vídeos. E no Hola do Estado da Web 3.0. Demais parceiros, confira no link na descrição. Já falei demais e até a próxima.